Você é implantodontista, quer saber como a harmonização facial pode te ajudar no dia a dia do consultório? Fica comigo nesse vídeo. Olá, sou doutora Érica Macedo, mestre em reabilitação oral e especialista em implantodontista. Sabe aqueles casos onde a prótese sobre implante vive quebrando? Onde a gente tem todo um trabalho na cirurgia daquele protocolo superior ou inferior? E aí todo aquele trabalho, fazendo toda a parte protética e passa um mês e o paciente retorna falando que um dente quebrou, que dois, três dentes quebraram e você sabe que você fez tudo certinho. O que fazer? Como mudar isso? Estou aqui para conversar com você sobre isso, pois eu tenho certeza que a harmonização facial pode te ajudar. Nós sabemos, né? A força mastigatória é muito intensa e o paciente quando usa a prótese total, ele não dimensiona muito bem e quando começa a usar a nossa prótese sobre implante, ele não tem noção. A toxina botulínica vai agir diretamente nos músculos mastigatórios, relaxando eles e assim essa força fica muito menor e a sobrevida do nosso tratamento fica muito maior. Só que nós precisamos ser treinados, precisamos aprender a anatomia concretamente, os pontos específicos, a dosagem certa. E pensando nisso, eu criei um curso onde nós focamos a harmonização facial tanto na sua parte funcional como na sua parte estética, onde nós podemos interagir a harmonização facial em todas as especialidades. Bem, se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, pois a sua dúvida pode ser tema dos próximos vídeos.